No vídeo de hoje, eu vim mostrar um Clube Pinguim sem Flash Play. Ou seja, você não precisa baixar que nada. No... Totalmente em HTML, eu acho, né? Porque não tem Flash Play mais. E você não precisa baixar o aplicativo dele. Você pode jogar pelo navegador. Olha que nostalgia! Igual o Clube Pinguim Rewrite. Esse daqui também tá totalmente em inglês. É só você pesquisar Clube Pinguim Legacy no Grog. E aqui vai aparecer. Inclusive, a introdução de carregamento travou ah, o meu PC, por isso que eu não tô mostrando. Eu vou criar um pinguim porque eu ainda não tenho. Ele vai abrir outra aba. Meio palha aqui, né? Como assim, gente? Vamos lá. E-mail. Usuário. Senha. Confirmar senha. E cor. Qual eu vou escolher purple, que é roxo. Então, eu vou fazer isso aqui. No uso o name E meu e-mail... Um... Vou colocar Felbraim, oficial, né? Uma senha. Eu vou colocar aquela senha, né? Que é asterisco, asterisco. Todo mundo sabe, né? Na verdade, aqui é ponto né? E sempre com recaptcha Na moral, escolha a maçã. Pronto. Agora eu queria que eu registragem. embora ver se vai Ops, piso é um problema, a senha deve conter ao menos seis características E conter uma letra maiúscula ou minúscula a letra E uma minúscula, que se eu der erro assim, você tem que colocar uma letra maiúscula Ou seja, escrever minha senha, vou colocar maiúscula aqui Embaixo a mesma coisa oh, Mas na moral, o Recapt já está feito A Gente, vou ter que recarregar essa bagaça Porque tá dizendo que o recaptcha já Sendo que o Recapt já está feito, né Parabéns, ótimo sistema de criação de conta tem. Aí eu tava falando dessa introdução aqui, gente. Tá vendo que tá com bastante lag nela, mas pode ser o meu, né? Pinguins desaparecidos. Depois de criar um, um pinguim, a gente vai fazer o quê? O nosso longuin. Aí travou, gente. Travou. Vou colocar, é, relembrar de mim nesse computador. Ué, tá cheio o servidor? What the fuck? Eu não entendi. Acho que eu consegui entrar. E vamos de perder conexão, ou seja, no menor sentido. O jogo tá totalmente quebrado, gente. Exclui o jogo, exclui Acabou, pra quem quiser jogar Só tem um servidor, devia adicionar mais Gente, consegui entrar só porque eu reclamei Ameacei mesmo, tá? Olá, nossa, muito alto Misericórdia Olá, bem-vindo ao legado do Clube Penguin Eu estarei iniciando O seu guia de turnê E mostrarei você ao redor da ilha hoje Não quero, eu já conheço a ilha Clique para conversar Emojis, dançar e arremessar bolas Esse é o mapa que você pode Usar para explorar os lugares na ilha Gente, meu inglês tá muito bom Ai, preguiça de ler, então eu não tenho paz, tá? Para ativar sua conta Ao invés disso, você não, não estará habilitado Para conversar ah, Tem que ativar a conta nessa bomba Tá, aqui é o clube em regra respeitar os outros Conversar legalmente ficar, ficar seguro online E jogar justo, ou seja, sem hack Não compartilhar informações Sem linguagem inapropriada E sempre respeitar os outros que já falam por si, né? Já ganhei o plano de fundo aqui Por enquanto eles estão dizendo que Tá em... Atenção, Fimalge quente uh! <risos> Nós estamos no meio de uma sessão de final Meu Deus <risos> Meu sotaque, é muito bom Isso é temporário, ok ah, beleza. Ok, aí, como é que eu vou fazer aqui? Se não dá pra juntar a sala, como é que tira isso da minha tela? Aí pronto, gente, não vai ter como jogar, acabou o jogo. Gente, não tem como sair dessa tela, ou seja, pra mim acabou o jogo, né? Que tipo assim, não tem X pra fechar isso aqui, hein? Ou seja, você é obrigado a entrar, ele te obriga, aí a sala tá cheia, aí você não pode fazer nada. Eu já estou aqui em outro dia para acessar o Clube Penguin Legacy e tô aqui entrando no Outlook, que é onde meu e-mail tá cadastrado, e eu vou entrar com ele para confirmar meu e-mail no New Club Penguin, no Clube Penguin Legacy. E aqui, ó, tá meu pinguim já registrado, e aqui tá o um e-mail aqui para mim. Olha que legal. Deixa eu verificar seu e-mail. Olá, Febrain. Tudo bom? Não tá um calor da desgraça aqui, gente. Na moral, tô fazendo um 40 graus. Pronto, meu e-mail foi verificado. Eu posso fechar? É igual o Clube Pingo, gente. É bem fácil. Hoje não tá tão montado assim. Tá faltando um pinguim. Que você e eu que vou entrar, né? Aí vai completar a barra. aí agora eu consigo jogar, gente. Ó, o arcador antigo do Clube Pingo, né? Mas o mapa.. O mapa é no estilo antigo No caso, não tampa a tela toda E olha, tá se mexendo as coisas Que legal só uma montanha mesmo Mas é no estilo moderno o mapa Tipo, a versão do mapa Tá alto também Nossa, muito alto Não sempre tá alto, né? Na moral Ainda bem que não tinha música Eu acho, porque o meu fone tá ruim E olha como é que dá as coisas Será que tá tendo festa? Eu vou visitar todos os lugares O que tá acontecendo? Ajude a gente a encontrar eles Não Ah, eu vou lá e clico em sim PSA... Ih, eu não posso entrar, né? Demorou demais pra carregar. Fui pegar até uma Coca-Cola ali pra ser saudável, né, gente? Num vídeo. Mas o que é isso? Código. O gordo do Rocking? Não vou ler não, meu filho. Não, não. Não quero saber. Gente, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque eu só quero ver como é que tá as coisas. Não a missão. Ah! Demônio O nome do cara é Demônio Beleza O foi tá tocando ali, meu Deus o BBB Achou cachorro quer sair de novo, gente Esse cachorro é uma desgraça Entre, sai, entre, sai Parece uma rua tá saindo da busca <risos> <risos> Ai, eu sou louco Ai, ah, não dá Ai, sai, demônio Olha o nome da outra Xuxa Kana. Deus me livre Brewcat Beleza Parece outra coisa, né? É bem simples Será que tem a caixa da dimensão? Não tem Mas tem o League 4 Que isso? Acho que é da missão, né? Ai, meu Deus Pra que eu fui clicar? Agora vai demorar pra... Ah, tá bom, beleza Eu já fui na montanha, né? Nossa, agora toque lag, na moral Ali é o, é onde faz o guia Gente, tá travando PC Weissberg, vamos ver Sempre que sendo Weissberg Iceberg parece que tá em moderna Editar, play, mostrar amigos, sua casa Tem a... como assim tem um lago? Tá imitando o New Club Penguin, Ah, mas o lago dele é diferente, a nova versão antiga Já gostei dessa dessa personalização ei gente, e aqui demora tudo para abrir, Deus me livre Eu Não vou ficar agregando nessas coisas não, viu? Não, papo reto Na verdade, não é verdade, Nilce Fui dar uma pausa e o bagulho de terminou de carregar Na moral, Voz de nevado não Tem nada aí Essa parte aqui tá na versão moderna Gente, eu não tô entendendo, tá misturado o Cachorro vai é sair. Gente. O cachorro é doido Pera aí Uma coisa que a gente tem de ter Só so you from E Yes You Ai, não vou digitar não, gente Eu acho que eu assisti um YouTube de lá You stinker <laughs> Ha ha ha Lá no jogo e o bagulho trava Gente, fica unir o Clube Ping mesmo Clube Ping Brasil Ah, só que eu falei <risos> lascar, velho O negócio do bagulho demora O ruim que demora Ó, oh, jogo lagando, gente Misericórdia Ai, ai, vou peidar Nossa, fedeu demais, velho Me de novo You Stink No You Stink <laughs> i' really you look too Ai meu Deus. Ai. Eu amo a usina de reciclagem, gente. A moral. Ah, eu quero ver o Praza. Então, pra ver se tá igual a versão antiga. Tá, tem um teatro. E o Pet Shop e a pizza. Ou seja, não tem o hotel dos puffs. Se o puff. Uh. Meu pai. Tá parecendo o quê? O clipe de work for home aqui. We are for home. Uh -huh yeah where you want for home o único problema aqui desse jogo, parece que os mini-jogos estão funcionando. É que demora muito pra carregar. Sinceramente, toda hora. O nome do ali tá diferente. Lembra que o clube pinguei Brasil não tinha um dojo e ficava assim? Escabe o do dojo. Então aqui não tem um dojo. Aí você já viu que o jogo não presta. Não tem dojo, não presta o jogo. <risos> eu tô zoando, na moral. A pizza deve estar tá na versão antiga também, né? Tá na versão antiga. Eu gosto mais da versão moderna, porque tá muito simples, entendeu? Ai, eu odeio essa música, sem assim, copyright. Sai Sai, sai, sai, vaza a carniça Ah, eu acho que aqui eu ando mais rápido, né? A versão antiga era assim? Eu não lembro, não participei Na verdade eu participei, né, hein? Não, aqui com certeza não Deixa de ligar a luz, menos é mais Não dá pra desligar a luz, gente Ah, eu buguei, gente ai não sei se é o jogo ou, a, ou o PC Duas bombas, o jogo e o PC ai o migrator tá vindo O problema é dele, eu não vou estar aqui mesmo Faltou eu ver... Tem um catálogo, tem um negócio de esporte E tem a estilo pinguim aqui, ó Shop gift, né? Antes era assim Ué, tem dois mesmo shop Esse catálogo aqui, deixa eu ver Ah, pra que eu fui clicar, na moral Gente, eu não tenho mora pra cacete Eu nunca mais entro nesse jogo, na minha vida Estilo pinguim novembro 22 Por causa do CPP atraso no catálogo de novembro, né Meu Deus, amei o catálogo Ai, vi tão rápido que amei a gente, porque eu sou assim eu já fui aqui Era pra mim não Dance um ciclado <risos> De um stink stink <risos> Ai, gente <risos> tá bom, né? Tem aqui abre, ó. Oh, aqui tem alguma coisa clicável. Eu não vou clicar, não. Porque eu não vai demorar para carregar. A ah, gente, eu não tô entendendo, sabe? Algumas coisas tá na versão antiga, na versão moderna, outro tá em nem sei que versão. tá? Bora ir pra cafeteria, que é o nosso último lugar, tá? Pra acabar com essa bomba de vídeo também Todo lagado esse vídeo Ah, tem um café aqui, acho que é o um jogo, né? Jogar feijões Que o bagulho empilha-pilha no português na moral ah, aqui tá essa tá nova versão antiga, olha que bonito Coming som, comendo em breve Vindo em breve, né? Ah, eu não vou clicar em nada aqui, gente Na moral, eu simplesmente desisto Tem uns aqui, vamos pro meu Ah, eu esqueci de comprar um puff. acho que nem dá, né? Não, ah, tá bonito, ah, eu posso... Andrew. Você gostaria de abrir, seu igru? Ah, eu gosto assim de deixar aberto. Adoro abrir. Ai! Não dá pra comprar puff, gente. tô vendo aqui. Ah, peixinho aqui. Ai, vou até comer um peixe frito agora. A única coisa boa é que não precisa baixar. Então, é bom. Ah, não tem. Tá vendo? Então, não tem em todos os mini jogos. O Corrida de Trenó, que é muito bom, né? Que é o único jogo multiplayer. Ah, mas tem o Dance Club também, né? Que é o multiplayer lá. Concurso de dança do Dance Club. Mas eu nunca fui multiplayer. Se vocês quiserem ir comigo, eu sou ruim Alexa, alô Alexa Ah, flutuou aqui embaixo, né, o subterrâneo Opa, ah não, gente Ah não, abriu rápido até, né que eu reclamei, a mina não tá na versão Antiga nesse caso, na verdade tá Mas na versão de 2011, né Porque não tinha usina, antes só era a mina Sozinha, entendeu, a gente tem várias versões Tem quatro versões Da versão antiga, né Coisa e muda Que era a mina sozinha Aí depois entrou a usina de reciclagem Eu não vou na piscina Pra não ganhar um... Ah, vamos ver se tem selo funcionando oh, Eu amava, velho Não tem aí IPV, né? Eu amava isso daqui Tinha que tacar a bola de neve no buraco Pra acender as luzes Ah, cara, que nostalgia Essa aqui é a mina, melhor mina A mina antiga Dá pra pegar? Vou aqui pra ver se... Pelo menos esse selo tá funcionando, né? Vamos ver Não tá funcionando o selo Já tá faltando muita coisa ainda, hein, gente? Só tem 159 de selo Ou seja, tá faltando selos Originais Tá faltando um bocado de coisa Se assim, vocês quiserem jogar aí Vocês joguem Ou quiserem também Cavalo